Cromoterapia no plano astral Cromoterapia é a aplicação de cores na terapia humana. É um método de tratamento muito desenvolvido entre nós. Embora não sendo especialista nessa técnica terapêutica, observamos que a simples aplicação das cores nos tratamentos mostrava-se de ação muito fraca. Parecia que a sua ação implicava-se positivamente se fosse aplicada como fruto da mente do operador. Isto é, de forma invisível agindo apenas no astral técnica também denominada de cromoterapia mental. Há cerca de 10 anos, um médico desencarnado japonês informava-nos que trabalhávamos com muita pouca energia quando apenas aplicávamos as cores físicas. Deixou-nos um exemplo. Determinou que imaginássemos um campo banhado por intensa luz índigo, com matizes de carmim, em seguida, mandou que projetássemos essa luz sobre um grupo de espíritos de baixo nível vibratório, quase todos obsessores, galhofeiros e parasitas. O efeito foi surpreendente. Todos, sem exceção, transformaram-se instantaneamente em estátuas, nas posições em que se encontravam. Assemelhavam-se a estátuas de sal como a mulher de lote de que nos fala a Bíblia. Dessa forma, tornam-se fáceis de serem removidos para lugares de tratamento ou ambientes compatíveis com seu grau evolutivo. Temos observado o efeito da combinação de cores sob comando mental sobre espíritos desencarnados e também em encarnados. Apresentamos algumas combinações de cores que estamos estudando. 1. Índigo mais carmim. Imobilização instantânea dos espíritos que se tornam como estátuas de sal. 2 prata mais violeta elimina todo o poder mental dos magos 3 prata mais laranja para tratamento dos pulmões vias aéreas superiores e asma 4 lilás mais azul esverdeado aplicado em ginecologia em fibromiomas 5 dourado mais laranja mais amarelo debela crises de angústia 6 Branco resplandecente. Usado na limpeza. 7. Verde efervescente. Limpeza de aderências pesadas dos espíritos desencarnados. 8. Disco azul. Energização e eliminação das trevas. 9. Vermelho, mais laranja, mais amarelo. Representa o fogo usado para o domínio da mente. 10. Prata, mais azul claro em cambiantes até lilás ou azul turquesa. Úlceras. 11. Azul, mais verde, mais laranja. Úlcera duodenal. 12. Roxo. Energização. 13. Amarelo até laranja claro. Dores em geral. 14. Prata, mais violeta, mais laranja, mais azul câncer 15. Branco cristalino. Limpa e purifica. 16. Violeta intenso. Transmuta, regenera e recompõe. 17. Lilás. Desintegra energia densa provinda de sentimentos e ações negativas. 18. Verde escuro. Cicatrizante. 19. Verde claro. Desinfecciona e esteriliza. 20. Azul claro médio. Acalma e tranquiliza. 21. Amarelo. Energizante, tônico e vitamina para o corpo e espírito. 22. Verde limão. Limpeza e desobstrução dos cordões. 23. Rosa. Cor da fraternidade e do amor incondicional do Mestre Jesus. 24. Laranja. Símbolo da energia, aura, saúde, vitalidade e eliminador de gorduras do sangue. 25. Prata. Desintegra aparelhos e trabalhos. Corrige polaridade dos níveis de consciência. 26. Dourado. Cor da divindade. Fortalece as ligações com o Cristo. 27. Índigo. Anestesiante provoca intensa sonolência no espírito.